Cheio de trauma mesmo. Eu não, tenho trauma. Eu, não tenho trauma. Eu não tenho trauma. Eu não tenho trauma. Eu não tenho trauma. Eu não tenho trauma. Ei, o que está acontecendo aqui? Depoimento forte, não é mesmo? Vamos ver uma dramatização. Oh, que peludo de... Pequena rainha cupim quando ainda era uma pequena... Nossa, mas você era mal-humorada mesmo, hein? Vamos para mais um depoimento emocionante. <risos> é... Gente, estamos de volta com a Rainha Cupim. Isso não foi uma boa ideia. Cala a boca e continua filmando!